Eu tinha um Play 4, meti, meti um The King of Fighters, tá ligado? E aí The King of Fighters, você tá ligado quando você aperta o Select, que os caras metem o tipo o o o, o, o, o, o Yori. Yori. O Yori fala, ora, ora, tá ligado? subiu o ó Mas eu... pelo menos partiu Tio, então, agora eu sei fluentemente, tá ligado? Mas na época eu não sabia. Mano, eu falei, tio, eu não vou aprender o que, que esse bagulho quer dizer, mano. Aí eu catei tipo um dicionário de japonês, tá ligado, mano? Peguei essas frases, gravei todas essas frases no celular, tá ligado? Levei uma MPC pro show pra disparar o bagulho ao vivo. Tio, fui traduzindo o bagulho. Quando eu cheguei no show, comecei a tocar os bagulho dos... Mano, os japoneses ficavam doidos. Você começou Doido, eu fiquei tocando The King of Fighter no bagulho no show, mano. Entre uma música e outra, e os caras... Ah! Aí no final, o Nyack soltou a música do Dragon Ball. Quando o Nyack soltou a música do Dragon Ball dos anos 80, os caras começaram a chorar, mano. Os caras começaram a chorar, que é tipo um clássico pros caras. Tá ligado? Aí, mano, no dia seguinte. Na